E a gente convida agora a conhecer um sistema de criação de peixes fora do convencional. É um sistema em tanques elevados. Produtores da região sul estão testando essa alternativa, que promete ocupar menos área na instalação e conseguir abrigar mais peixes por metro quadrado. Isso aí, nossa equipe foi até Angélica para conhecer o sistema, que você confere agora com a gente. Inovação sempre foi a palavra de ordem aqui na propriedade do seu Orlando, que fica em Angélica. Aproximadamente um ano e meio, o produtor decidiu apostar na criação de peixes no sistema de tanques elevados. Hoje produz a cada quatro meses 32 toneladas de tilápia. A gente aproveitou o momento de crescimento da piscicultura a piscicultura está crescendo cerca de dois dígitos por ano, tá? então a gente quer acompanhar essa tendência que está tendo no mercado. Tá? Então por isso que a gente fez todo esse investimento aqui, pensando na estrutura de piscicultura de todo o Vale do Viema. Na propriedade tem um sistema completo, o produtor recebe as larvas, faz engorda e vende peixes prontos para o abate e alevinos para atender piscicultores da região. Quando as larvas chegam à estufa, são colocadas nesse tanque para ser feita a reversão sexual. Aqui, elas ficam em média 30 dias até atingirem 1 grama. Depois são colocadas nesse outro tanque, onde ficam mais 60 dias até pesarem 50 gramas. Todos os meses são comercializados, em média, 50 mil alevinos. A estufa tem 24 tanques, cada um com 5.500 litros. Esse é o local mais sensível da criação. Por aqui, o monitoramento da qualidade da água e do oxigênio é indispensável para garantir a sanidade dos peixes. A gente pega o peixe na mão e vê a qualidade dele, se ele está apresentando doenças, parasitas. Por se tratar de uma lona, é, não tem onde o parasita se fixar, a reprodução dele é mais difícil, a gente consegue adicionar o sal. É fazer o controle da doença com remédios antibióticos. A facilidade do manejo é uma das principais vantagens do sistema. Dois funcionários dão conta do trabalho. Na criação com tanques convencionais, seriam necessários pelo menos cinco pessoas. Os tanques de engorda têm capacidade para 100 mil litros de água e o número de peixes por metro quadrado chega a ser 18 vezes maior. Toda a água utilizada nos tanques vem de dois poços artesianos aqui da propriedade. Dia sim, dia não, é feita a troca de 15% do volume. Depois disso, a água vem aqui para esse reservatório de decantação. E como é muito rica em fósforo e nitrogênio, é usada também na irrigação de pastagem. O criador explica que os tanques elevados ocupam menos espaço. Na configuração atual, usam menos de 1% da área da propriedade. Em relação aos gastos, a ração pesa mais. Em média, 70% dos custos de produção. Mas o Orlando está satisfeito e pretende triplicar a produção nos próximos anos. A nossa meta aqui, é, até 2020, é ter 32 tanques na parte de engorda. Em Mato Grosso do Sul tem aproximadamente 1.200 produtores na atividade, com produção de 24 mil toneladas por ano. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura. nosso país é o quarto maior produtor mundial de tilápia, espécie que representa 51,7% da produção nacional.